Exatamente. É é, é né? Sim, eu sou o Dino da Costa. É. E estão a falar para mim, mas eu estou em direto também para, não só para o programa, mas também estou em direto no Facebook. É, exatamente. Então, você que não me coloco em pé, porque senão os meus internautas vão ver apenas uma parte de mim. A não ser que eu vire a câmara para vocês. Não, não, não, não, não, não. <risos> Pois, então, este é o nosso trabalho diário, e querem fazer alguma pergunta? Reconheci alguém, foi minha colega, no PUNIV. Não. Não? Não, sei. Tem uma irmã que é gêmea? Não. Está bem. Não tem uma irmã que é gêmea, mas tem uma irmã que é muito parecida. Ah, é? Não, não tem nem não. uma irmã que estudou no PUNIV? Não, não tem. Eu sou eu, né? Está bem, então, se calhar, se calhar uma sou... Yeah. Também pelo tempo talvez pode não se lembrar é. Exatamente uhum. Alguma pergunta? Qual realmente é o trabalho de da Costa aqui? O meu trabalho É multifacético Porque hoje estou aqui Na apresentação do programa Mas tem aqueles dias em que eu Fico na reportagem, na rua Recolha de dados Ou mesmo fazer uma reportagem em direto e que às vezes exige um pouco mais de nós E tem aqueles dias em que eu fico na redação Preparar conteúdos para um determinado programa Ou então realizar um programa Pensando, por exemplo, num programa que vai acontecer daqui a uma semana E há programas que nós precisamos mesmo preparar Com muita antecedência Por exemplo, se eu tiver que preparar um programa ao vivo Posso preparar até com 2 ou três meses de antecedência, o que exige é, olhar para questões técnicas, a logística. Suponhamos que é um programa que vai ser emitido fora dos estúdios da rádio e yeah, aí exige um pouco mais, temos que contar quantas pessoas vão trabalhar conosco, se vamos ter música, se a música será ao vivo, então temos condições técnicas para transmitir esse programa a partir do ponto, vemos que o sistema que vai ser usado é necessário dados de internet, será que lá temos rede suficiente, então, essas questões todas, antes do programa acontecer, nós já estamos a trabalhar no terreno, então, é, são, são várias, várias, eu trabalho em várias áreas, não tenho, não tenho muitas limitações, é, porque existem pessoas que trabalham só na locução que é só mesmo para ler notícias, apresentar programas. Existem aqueles que trabalham só na reportagem, que é só na recolha de dados. Mas o Dino da Costa pode lhe botar em qualquer área, encaixa é por aí. Mais perguntas. Eu gosto de responder. Quero eu saber se pronto, está em direto, conforme acabou de dizer o Exatamente, sim. Está ao mesmo tempo a falar conosco. Não está a fazer interferência nenhuma. Não, não, não faz, não faz interferência. Daqui a pouco temos um compromisso com o espaço do Centro Giráfrica. O nosso convidado até já chegou. Então, aí sim, aí vamos precisar mesmo da vossa retirada, que é para termos o nosso convidado em estúdio, porque é um espaço que eles pagaram. A rádio tem, tem, tem aqueles espaços em que são pagos pela, pelas empresas, então e eles prestam serviço aos ouvintes, mas é um serviço que eles pagam para a rádio. E aí sim. Exatamente. Para que uma informação passe para rádio uhum. o que é o que é necessário fazer depende do tipo de informação por exemplo uhum. eu quero que a minha a minha publicidade da minha empresa exatamente passe ah ok e aí yeah, estamos a falar de comércio então aí envolve mesmo um um, um um um contrato né um contrato temporário que pode ser renovado e nós temos uma área comercial responde por essas questões, por exemplo, queres que o, a tua publicidade passe durante quanto tempo, quantas vezes ao dia, tudo isso entra aí num no, no pacote, exatamente, as igrejas também pagam, uh -huh. espaço de 30 minutos tem um valor, se for um espaço de uma hora tem outro valor mais alto, é por aí. Tá? Está uhum. tá bem, okay. tá, saímos aqui de uma forma satisfeita. Okay. Nunca tive num, numa sala como esta. Está bem. Quem me visto só pela televisão e não sou. Sim, senhora. conhecer pessoalmente melhor, quero dizer que ele se vê na rua. Sim, senhora. Para saber que é o Dino. Exato. Aqui. Pois, pois. pois o ah, que eu Permita que nós possamos fazer um, uma fotografia aqui. Ok, sim. Exato. Eu sou um pouco eu. Eu sou escreveste que eu. Que eu uhum. Mas ficamos ali. Ou... Estejam à vontade. De... Ou então. O então, meu mais saída haver... Ele não pode levantar. Ele não pode estar. estar... <risos> então podemos chegar. Sim, podem. Estão à vontade. Podemos saber, cara, yeah. então, podemos só. Assim. Bro, o meu convidado pode entrar já. tão logo que as minhas uh, visitantes saírem. Yeah. Puxa só aquela cadeira para lá e Exatamente. aqui. Exatamente, podem encostar aqui. E então aqui não ah, sim, já... Não conseguiram, ela vai passar. É que Com mais Tanto faz. Já tiraram, não é conseguiram... Não, conseguiram... não, conseguiram... não, conseguiram... não. Ok, então, lá, coisa. Vamos é Vamos sair. Vamos Vamos sair. Depois so. yeah. okay. Muito dia. obrigado. Obrigada. Muito Obrigada. Um prazer. Ok, prazer foi todo meu. Tá, tá bom. Nossos momentos. Sim, sim. Vamos Sem problemas. Yeah. Okay. Yeah. Como está? Está tudo bem. Como assim? É devagar. Vamos deixar a porta. Visitas? Aham. Obrigado. Estamos com 10 da manhã e 34 minutos já a seguir o espaço de saúde e bem-estar. Aliás, Alias, já é hábito, né? E Pois estamos no ar habitualmente a esta hora, na terça-feira e também às sextas-feiras para falar de saúde e bem-estar. O nosso convidado habitual, senhor Sr. Raimundo Calingo, que é técnico de check-up do Centro de Medicina Natural de Geiráfrica. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Dino. E como sempre, sendo as minhas saudações a todos os rádio também. Pois. Hoje vamos falar acerca de uma substância que quando ela escasseia inibe a mulher ter aquele prazer sexual. Sim, sim. Nós okay. iremos falar sobre a falta da diminuição, a falta ou a diminuição da libido. O libido além de ser uma substância ela é um hormônio, que a sua ausência tal como o Dino mencionou, na verdade o prazer sexual. Da, da mulher fica em baixa, e esta é uma, é uma temática é, bastante forte atualmente, é, porque nós temos recebido de forma recorrente, é, e nos portarmos numa sociedade é, um pouquinho fechada, ainda algumas mulheres sentem esta vergonha de falar sobre esta falta de prazer sexual, e que por vezes tem, tem criado é, seres problemas. Em, em vários relacionamentos, porque alguns homens ah, procuram relacionar esta falta ah, de prazer sexual com a falta de sentimentos, ou afetividade, estamos a falar do amor, mas que ah, a falta do prazer sexual muitas das vezes é causada, ah, ou seja, tem diversas causas. Ah, e falando das diversas causas do próprio, da, da própria libido além da própria alimentação, muitas das vezes, ela é sobretudo provocada por. A alteração hormonal e quando nós falamos de alterações hormonais, falamos da baixa do principal hormônio feminino que é o estrogênio. A baixa do estrogênio também, muitas vezes, a própria baixa do próprio líquido, do próprio prazer, prazer sexual. Falamos da, do uso de anticonceptivos. Muitas mulheres usam, principalmente mulheres jovens, usam de forma recorrente anticonceptivos, por vezes sem uma sugestão médica, alguém eh, que tenha saber nesta mesma área. Uh, por exemplo, também temos o parto, a amamentação, eh, falamos também da, da menopausa, temos os abortos provocados e não provocados, eh, que são situações que também podem eh, provocar a falta de líquido, a falta de prazer sexual e além das diversas infecções no trato urinário da mulher. Há muitas mulheres que estão constantemente a tratar infecções urinárias e não passa e muitas das vezes chamamos essa, essa atenção mulher Vai tratar a infecção urinária, está a ser de forma recorrente, automaticamente deve tratar o parceiro. A infecção urinária trata-se principalmente mulheres que já têm, vivem, já têm os seus parceiros, então deve-se tratar os dois, devem tratar os dois, porque é aquilo que vamos tratar a infecção urinária na mulher, e depois, passando um certo tempo, vai ter o contato íntimo novamente com o parceiro. E o parceiro já tem, se não tratou, teve a mulher teve a infecção urinária, porque transmite Então, o parceiro tem a infecção urinária, tem ainda algumas bactérias. Então, vai transmitir novamente na parceira aquilo que a infecção urinária nunca passa e se passa durante um certo tempo e o tratamento será de forma recorrente. E sabemos, devemos ter essa noção, que quando a infecção urinária é de forma recorrente e também existe aquela infecção urinária algumas mulheres não apresentar muitas das vezes os sintomas não tratam pode provocar a inflamação pélvica e a inflamação pélvica começa no próprio certo uh, é, no, no órgão da mulher e tende a subir outro, num, outros tratos da reprodutor no útero, é, nas trompas, nos ovários e ocasionar a própria infertilidade como também eh, as dores durante a penetração e durante o, o ato todo e estas dores durante a penetração e durante o ato todo também provoca a, a, a, o próprio, a própria falta de prazer sexual, porque uh, este momento íntimo não deve ter dores, é um momento que deve ser mesmo prazeroso, por isso estamos a falar falta de prazer, tem que ser prazeroso. E quando não é este prazer, estas dores, então os músculos uh, na verdade vão negar esta, esta abertura e tirar este, este mesmo problema. E também uh, uh, outros, outro, uma das grandes situações ligadas à, fa à falta de prazer sexual, uh, falamos de uh, situações ou causas ligadas mais uh, à psicologia, né? uh, sobre, graças a Deus também com a nossa formação superior, nós também temos noção e é, tivemos a formação uh, de psicologia só, só é, é, mas é a psicologia educacional, mas também procuramos saber mais sobre a, a esta área vasta que é da psicologia. Por exemplo, as nossas, hoje a, a nossa economia, quem faz funcionar muitas vezes são as nossas mamás nas praças, a zungarem. Então a, a pessoa, a mulher, vem completamente cansada uh, depois de um dia corrido e chega em casa. O homem quer ter logo o contacto íntimo com a mulher, o que é errado, uh, muitas das vezes. É, por termos uma sociedade fechada as mulheres muitas das vezes é, passam aqui a reputação estão mais é anular para satisfazerem simplesmente os seus parceiros e não buscam a própria satisfação individual é, e nós falamos também que é, este momento íntimo deve ser uma satisfação coletiva o homem deve procurar primeiramente satisfazer a sua mulher não a mulher depois de um dia bastante corrido estresse então obviamente que mais tarde o que ela quer é um aconchego do parceiro, falar como é que correu o dia, se o trabalho foi puxado ou não, deixar a mulher descansar, recuperar as forças e só assim depois ter, talvez se quiser ter um contato, poder ter um contato Twitter, mas por vezes não, por vezes há homens que não respeitam simplesmente as suas mulheres, quando der vontade, então querem ter esse, este... este, este, este este contato, e por termos uma sociedade, eu repito, bastante fechada, as mulheres não estão lá para defender-se, que não querem, não querem ter aquele momento, porque se não, querer então é uma confusão enorme dentro do lar, do que chama-se atenção a, a todos os homens a terem, a colocarem na consciência que é, estes momentos íntimos é importante que nós saibamos já, que não deve ser, nós não podemos procurar, Uh, sempre a satisfação individual, deve ser mesmo coletiva, o outro lado tem que querer, o outro lado tem que querer, só assim depois ter o contato, porque se for de forma recorrente esta obrigação, porque chega a ser também uma, uma violação, ah, querer ter um contato íntimo é a parceira estar ainda indisposta a não querer, então quando for, quando é de forma recorrente também pode ocasionar o próprio prazer, é aquilo que a mulher só vai estar contigo porque é o esposo, só está lá para satisfazer e o, o lado afetivo, o amor então vai vai arruinando e muitas das vezes os principais causadores são os próprios homens, nós somos culpados disso tudo. E quando não se presta atenção a esses detalhes, quais são as consequências? Uh, é isso que nós falamos, a própria, a própria ausência do prazer sexual. As, as consequências estão mais intimamente ligadas com a mulher. A mulher uhum. chega a perder a, o prazer de estar com o parceiro e é, pode embora ser um assunto talvez é, não sou bem, bem especialista, a causa de divórcio, nós vemos uh, relações uh, que, hoje, que hoje em dia estão desfeitas. Por causa disso, ou a mulher traiu, porque uh, muitas das vezes uh, é um assunto que nós deve vamos já tocar também uh, as violências psicológicas. Eu falo porque eu já presenciei e, e já vi, uh, por exemplo, também que até família, uma mulher uh, a explicar uh, completamente uh, com uma tristeza enorme que é até ao falar doi-me que o marido falava, agredia-se a, a, a psicologicamente, falava que você é uma mulher acabada, eu vou, eu vou para as novinhas, eu vou para umas jovens. Mas a mulher tem um bebê nas costas, tem um bebê nas costas. Se perguntar de perguntar de quem é uh, este bebê, é mesmo do próprio homem. Ou seja, nós estamos constantemente a destruir as mulheres. Uh, e por isso que. Quando nós falamos que está acabada, nós definimos que ele não está, a mulher não está acabada, a mulher tem força, a mulher tem poder, então quem está acabada é o próprio homem, porque ele vai, tá bom, vai trocar de mulher, vai novamente, pode ser que vai ter novamente filhos filho, estará sempre a falar está acabada enquanto as mulheres. Por isso que chama-se também aqui a atenção, o facto de uma menina, a, pode ser jovem, ou já adulta, ter um bebê, não está acabada, muito pelo contrário, deve cuidar-se e por vezes nós com os amigos, ou até mesmo... Lá no centro falamos que aqui no Namib nós temos um mercado 5 de, de abril com roupas, nós falamos de mercado de espaço, né faço aqui a expressão de despachos, onde vende roupa, a mulher pode ir para lá, compra aquela roupa que tu mais queres, o homem também, por sempre que puder, comprar essa roupa, mulher para mulher, perfumes, peruca, de, de acordo as suas descendentes nas ceiras, a colocar a sua mulher cada vez mais linda, porque... A autoestima, a autoestima pode é... ser levantada a partir daí. Sim, sim, é, é fundamental. E quando há esta, esta, estas situações, esses ataques, falar constantemente a mulher que está acabada e não só, isso também afeta uh, o próprio prazer da mulher estar uh, com o esposo e é que por vezes acontece aqui. Várias operações e também tem a própria violência doméstica que tem sido recorrente em vários, em vários lares, que as mulheres muitas das vezes não denunciam e que também afeta este lado. É aquilo que a mulher estará lá simplesmente por obrigação, outra vez por filhos, e ter o contato com o mesmo puramente para satisfazer o, o parceiro. E quando essa, essa ausência ou a perda do próprio o prazer sexual é, é provocado pra, a, a, através das alterações hormonais, as infecções, há sim um tratamento. Mas agora quando são mais ofensas, essas discussões, é necessário procurar um psicólogo. As mulheres não podem é, deixar essas situações passar, porque pode afetar mesmo a vida, a, a sua vida é, completamente, porque nós temos, devemos ter essa, esta noção com a baixa, com a própria baixa. É, do estrogênio, podem aparecer estresse, lesões musculares, dores corporais, então o estrogênio é o hormônio mais importante eh, da mulher, e quando estas situações, então com estas alterações, muitos outros problemas de saúde po po podem aparecer. Uhum. Quanto ao tratamento, o que é que o Centro Geo oferece eh, para este tipo de situações? Bem, quando uh, há esta ausência do, do, do prazer sexual, a ausência do prazer sexual, ou a falta de líquido, ou diminuição de líquido é provocado por alteração hormonal, nós temos o, o fármaco, é uma espécie de pó uh, a mulher faz como se fosse um café instantâneo, com o próprio nome hormônio, hormônio. então vai tomar duas vezes ao dia, mas... É... Toma-se quente? Sim, sim, morninho, faz-se que nem um café instantâneo, uhum. mas esta aqui, é para não disponibilizarmos é serve fazer uma consulta. Uh, temos ainda os, os chás, o elele, o iolo quando há algumas infecções. Temos ainda alguns estimulantes também em forma de xaropos para mulheres que uh, usam é, furanal o, o, o yabongó. Temos ainda também o, o chá, a espécie de pó, o quarto-cure, também para fazer esta limpeza a nível uh, do sistema reprodutor uh, feminino. E influenciar para, para que a mulher tenha uma uma vida é, saudável. Pois, têm recebido muitos casos relacionados com. e que, até certo ponto, vocês conseguem detectar que o problema está identificado está relacionado com a baixa desta substância? Sim, sim, temos temos temos recebido vários casos e, até que o Dr. Paulo, por exemplo, quando recebe situações do género, ou quando nós detectamos, muitas das vezes procuramos uh, falar com... Os, porque muitas mulheres vêm, vêm, vêm de forma particular sozinhas e quando acontece o caso de gênero nós pedimos que venham com o parceiro um, um dia depois vem, vem com o parceiro para nós termos uma conversa e de, durante a conversa nós detectamos que o homem também faz missão, por vezes a mulher é que nem estou com a mulher em casa parece que estamos com uma irmã ou quando então, estão assim num momento prazeroso parece que está com um objeto e por vezes quando vê, perguntamos situações dos géneros é, são as infecções e por vezes ah, pronto, é uma conversa fechada e, e levantam-se vários assuntos e consoante a estas explicações então nós vamos colocando, fazendo uma receita adequada. Uh, por isso que quando nós falamos das chamadas de recadinha, uh, falamos da semente da abóbora, a gingoba, a mandioca ou abacatos batidos, não servem simplesmente para homens, mas para as mulheres também, de quantas vezes deve, devem, devem consumir estes produtos aqui mencionados, uh, de modo também que equilibrem uh, o próprio líquido, uh, também o estrogênio também seja, seja equilibrado e optar e terem sempre, por sempre ter um momento de distração. É bem, é bem verdade que o trabalho, o trabalho, trabalho, o estresse e também as do dia-a-dia dia, dia, dia. Dia influenciam muito, muito eh, na vida sexual de toda a mulher, então é necessário procurar um momento de lazer, se eh, a mulher sente-se bem estar com as amigas, de quantas vezes fica com as amigas, conversa, se eh, gosta de conversar com o um parceiro, então procure chamar mesmo esta, esta atenção para falar com o parceiro, as crianças. E porque quando mais momentos de lazer tiver, então também ela estimula uh, a produção natural deste hormônio, que é o lípido, ou mesmo do estrogênio, porque é um hormônio que já nasce conosco. Por vezes, uh, quando através do nosso, das nossas correrias do dia a dia, nós vamos perdendo através, uh, destes, uh, através da dinâmica social atualmente. Em 2022, uh, tiveram quantos casos relacionados com a baixa de, destes hormônios? Bem, para ser sincero, o, o, são vários casos, mas em termos estatísticos, falando aqui em número, iria pecar ou errar. Mas a maioria dos casos que nós temos recebidos, ligados a sobretudo à a infertilidade, está, está mesmo a, ele, a, a maioria das mulheres tendem a ter este, este pouco prazer sexual, porque são mulheres, muitas das vezes, que estão à procura. De conceber há bastante tempo então ter o, os momentos prazerosos e não ver o resultado então chegam a perder o prazer eh, de ter estes momentos e, e são tratados nós temos tratado uh, e por vezes também recebemos pacientes pessoas eh, já idosas uh, que já estão na menopausa e nós sabemos que a, a menopausa altera completamente uh, a sistema hormonal da mulher então há muitas uh, mulheres que estão é, com o prazer sexual mesmo muito abaixo e por vezes por serem é, nós temos tido esta honra de receber pessoas já adultas e idosas mas que falam abertamente dessas situações que precisam de chás para ver se reativem esta esta a vida sexual porque querendo ou não faz parte então nós vamos Vamos colocar os fármacos adequados, mas os fármacos saem sempre de acordo com a situação também patológica uh, do, do paciente. Mas agora, se fosse situações psicológicas, então nós também temos fármacos uh, do estresse, por exemplo, aqueles que têm uma vida, temos o poder ao cérebro, temos o ômega-3, nós sabemos que o ômega-3, é, além do, do nosso organismo, muitas vezes produzir já de forma natural, tem no abacate, tem o peixe-atum, a sardinha, nós também temos o ômega-3 na nossa instituição, que é, que é bastante bom para uh, o fortalecimento do, do próprio coração, da mente e também ajudar nos problemas de infertilidade para que, tenha, para que os homens tenham uma boa qualidade de espermatozoide, o 3 é, é muito, mas é uma substância muito, muito boa. E, e, não, só, e não só, nós devemos é, cultivar dentro do, do lar. Entre, entre os parceiros, que nós temos sempre mencionados, conversar, procurar conversar e nós homens devemos mais uma vez colocar a mão na consciência que uh, em primeiro lugar quando tivermos um momento, uh, se bem que depende, não é estes momentos, procurar sempre uma satisfação, primeiro satisfazer a sua, a sua parceira, só depois satisfazer a si, a si, a si próprio, porque uh, Dr. Vivá, e talvez nós falamos isso abertamente, que o homem para ficar satisfeito nem precisa muita, muitas voltas muitas voltas nós dominamos isso não vamos querer aqui eh, a, a levantar mais sobre essa nossa satisfação mas para a mulher eh, eh, já é já algum problema a mulher ainda que tem dificuldade em conseguirem a ah, por si só por, uh, conseguir uma satisfação ainda ah, então nós como homens devemos ajudar ajudando é procurar primeiro satisfazer a sua parceira depois olhar para si para si próprio por vezes isso eh, não acontece homem Qualquer momento que o der na cabeça, quer ter esse contato, mesmo a mulher não tendo essa vontade e cria aí desestabilidade dentro dos relacionamentos. Uhum. O, o, o tipo de alimento que nós consumimos influencia neste caso? Sim, sim, influencia, influencia. Os fast food, por exemplo, tem alguma influência negativa? Tem, tem, tem, porque nós quando nós falamos o nosso organismo pronto, é um sistema é que nem uma fábrica. E nós, quando falamos desses fármacos, nós gostamos de olhar sempre nos intestinos, porque se nos receitarem, por exemplo, alguns comprimidos, algumas, algumas cápsulas, por exemplo, se tivermos com uma dor de cabeça, quando nós tomamos o comprimido, o comprimido não vai diretamente para a cabeça. Vai para, vai para onde? Vai para os intestinos. Então, muitas das vezes, se nossos intestinos estiverem sujos, é, através dos alimentos que nós colocamos diariamente, com certeza que nós não teremos uma vida saudável e isso pode interferir também na situação sexual. Portanto, quando mais forem aqueles alimentos ricos em fibras, nós mencionamos sempre, porque esses alimentos ricos em fibras proporcionam uma boa saúde dos intestinos, colocar os embutidos, os enlatados de lado e se forem consumir. É bom que se equilibre, é sempre bom ter uma, uma alimentação equilibrada. Se tiver um, um, um alimento importado, o um frango, então melhor acompanhar com saladas, ao um fundo um molho, um molho de tomate, mas é bom adequar uh, os alimentos industriais, industriais com os alimentos naturais. Uh, e quando nós falamos de uh, alimentos com fibras, mencionamos quase sempre, falamos das frutas com cascas, falamos de legumes, falamos de verduras. Ah, falamos das, das frutas cítricas, ah, falamos as ah, frutas cítricas, que são aquelas azedinhas, ah, para terem a noção, ah, e são fundamentais. E o abacate atualmente aparece, ah, recentemente estava até na Praça no 5. Não é uma publicidade, até é um, é um modo de nós incentivarmos aquelas camponesas a continuarem com os seus trabalhos. Há uma boa quantidade de abacate, do ambo mesmo, do ambo puro, melhor a nível nacional. Então lá, lá podem adquirir os abacates, as crianças podem comer porque tem o um ômega 3. Nós homens podemos comer, as mulheres também podem comer. Se fazerem batidos, ainda melhor. Então, tirar uma vida saudável. A alimentação, sim, interfere essa situação também o uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias uh, proibidas que pode até uh, provocar uma vontade naquele exato momento mas nós sabemos que essas substâncias têm consequência futuramente então é necessário ter esta esta esta noção vou agradecer pela presença e desejamos bom trabalho muito obrigado e Uh, algo que para não escapar, uh, nós estamos em promoção, uh, olhando mesmo para o mês de março de mulher, uh, nós estamos a proporcionar uh, massagens de forma gratuita uh, e algumas consultas também de formas gratuitas. Só consulta normal é gratuita, mas com Check-Up uh, a mulher paga uh, 50% da consulta que era no valor de 8.500 que agora está a 4.500 vai fazer a sua consulta e as mulheres podem aparecer ao centro fazer a massagem agora sim, porque há muitas mulheres já têm esta noção através das recentes então se chegar tiver já muita gente não nos remarcarmos para, para o dia seguinte, mas as consultas estão e as massagens estão a ser feitas de forma, é gratuita, então isso é para a mulher, é para ti mulher, então aproveitem, aproveitem este mês, o mês todo, a promoção será o mês todo para, para, as, para as massagens e para mais informações devem ligar os nossos contatos telefónicos que é o 946 65 83 83 946 65 83 83 situados no bairro sair de mim um bem por detrás do antigo polo a tua escola de formação de professores Uh, e trabalhamos segunda a sexta das 8 às 16, sábado e feriado das 8 às 12. Muito obrigado, agora sim, nós desejamos então um bom trabalho. Termina aqui também o espaço de saúde e bem-estar do Centro de Medicina Natural das Organizações Girafrica. O, o som sai? Sai, sim. Que ah, tá, tá, tá. A... O som está tá, tá, a tirar o tá, som? Estou ligado aqui assim. No computador. É qual o som que está a te referir? O som da, da entrevista, da emissão. Da emissão, ele, ele apanha mesmo a partir daqui. só. Agora, ah. quando nós estamos aqui a falar, ele, ele capta as nossas vozes. O som naturais. ambiente. Yeah. Ah, ok. Yeah. Yeah. É isso que eu queria saber. Ok e os outros o que muito obrigado até yeah. tá, então online. sim online mas já paraste eu... não, continua continua mas o telefone? Uh -huh. ele está virado para o, o convidado quando eu quiser virar para mim eu faço isso ok uh -huh. um... qual é a ideia? qual é a ideia? Uh -huh. o que eu tinha a ideia era não, aí tínhamos que ter pelo menos duas câmeras veja veja só aí tem a síntese é, mas tem que ter duas câmeras essa ah, câmera fica sim. para o locutor okay. e outra câmera é que fazia para os convidados está ah ia yeah. yeah. yeah, mas aí tem que ter o um router yeah, tem, tem que ter um router, router para poder distribuir e tem um router o router mesmo que é próprio para imagem para imagem ia ia aquilo para amplificar para distribuir melhor as imagens exatamente para fazer yeah. os planos ia yeah. ia yeah. so, aqui no amigo assiste que fechou ia yeah. ia yeah. tô tô tô, tô. Tem um plano também de Criar um Um plano para fazer isso. Yeah, é bem difícil. Yeah. Mas vou falar mesmo sobre... Marmos tecnológico mesmo, tudo... Uh -huh. Quer dizer, tudo tem a ver com marketing e publicidade, está sabendo? Yeah. É? Yeah. Yeah. Com convidados... Mas vai ver depois. Ok. Yeah. Sem marca. Yeah. Mais ouvintes, muito bom dia, são 11 horas. A AJT cria estratégias para arrecadação de receitas no setor agrícola. Mais uma vez, bom dia. Os serviços provinciais da 5 Região Tributária do NAMIBE trabalham em campanhas de sensibilização para muitos agricultores começarem a realizar contribuições para os cofres do Estado. O facto foi revelado pelo diretor da 5 Região Tributária na província, José Cicueta Viagem. José Cicueta diz também que o facto de maior parte do tomate e cebola consumida no país ser produzida no Namiba, motiva as autoridades tributárias a melhorarem o controle e fiscalização da saída desta produção. A construção de dois postos nas estradas nacionais, 280 que liga as cidades de Moçambique e Lubango, bem como a número 100 que liga as cidades de Moçambique e Benguela, passando pela comuna da Lucira, podem ser uma solução para melhor se controlar a tributação. Diretor da 5 Região Tributária na Província, José Cicuete Viagem. Criação de dois postos de controle para a cobrança de impostos nas estradas número 280, namib Uila e estrada número 100, namib Benguela pode contribuir para melhorar a arrecadação de receitas no setor agrícola. Bom dia. ia yeah. mas é, é depois sim o, depois do do, do senhor Kalilanga yeah. Eu vou terminar essa transmissão e muito obrigado a todos pela disponibilidade, au revoir!